Oh meu Deus, exigências lá de hardware, ele, ele pede 16... Do okay ah, até... ficha técnica. Ficha técnica, obrigado. Até 24 GB de RAM, o que não é algo acessível para muita gente atualmente, especialmente com relação a PCs. Uh, graficamente, eu acho que ele ainda tá rodando ok, na maioria das placas GeForce da a 1080, 1050, 1060, 1080. Ah... Uh, a gente está jogando ela numa 3060, então o jogo ele, ele, ele configurou para recomendação para a configuração média, então ele não está. Não está pegando o mínimo do mínimo, ele, mas também a gente não está. Ele não está tá, um tá otimizado no máximo, né? Não. E, e isso é uma coisa que eu acho que ele perde um pouco pontos com, é, uh, perto de outros, uh, outros portes da Sony.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 Bom jogo para você afundar algumas horas e ficar completamente imerso nesse ambiente alienígena e hostil.